É pedra para todo lado. Então, vou fazer um pouquinho do vídeo aqui para mostrar aqui um pouco da, da beirada aqui do rio. Depois nós já vamos nós vai lá pro Veio de Ouro. É um lugar muito bonito, muito legal. É um lugarzinho gostoso também para passar um fim de semana. Vamos entrar um pouco aqui em cima do rio.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 Se eu for para cima, as varetas vão virar para baixo. Olha lá, as varetas é que eu para dentro do veio. Então eu vou voltar para dentro do veio. Aqui é eu veio que eu vim até aqui. Agora daqui eu vou lá na outra pedra. Eu tô, na, eu tô em cima do veio, a vareta está cruzada. Então eu vou lá na outra. As varetas continuam cruzadas porque eu tô em cima dele.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 A frente ela vai virar tudo para trás olha lá, ó, tá vendo a câmera tá pegando ela né? elas já estão virando porque porque elas querem que eu volte para dentro do veio então eu vou voltar para dentro do veio eu vou voltar para dentro do veio porque ela quer que eu volte então eu tô voltando aqui ó voltei para dentro do veio ela cruzou. eu vou andar de novo a beirada do veio na parte de baixo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 cruzar ela aqui de cá, mas vai acabar é de cortar o cruzamento vem. Ser... Agora nós vamos, nós vamos cruzar ela aqui do lado contrário, que é de cima para baixo. Agora nós vamos daqui reto, nós vamos lá embaixo. Aqui ela cruzou, porque a gente já não veio. Aqui nós vamos lá reto, na outra pedrinha.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 então aí para você saber é só entrando com maquinagem, escavando, tirar a licença para fazer isso, para mineração, não tem outra maneira. Agora, que as varas funcionam, funciona. O problema é tirar daqui do chão. Então achar não é difícil, difícil é tirar. Se você usou topaz quase o ouro dentro da câmera, elas não mentem. E também não pega água. Eu posso ir lá dentro do rio. Lá não dá dentro do rio, que em riba do rio. Eu não vai pegar água nenhuma lá. E se cair dentro do rio, tiro para fora, ela funciona do mesmo jeito. Então é um equipamento, é uma ferramenta a mais para quem garimpa. Porque se o ouro tá em cima do chão aqui, eu já achava ele. Se ele tá rasinho aqui, eu já achava. Então é se eu tô num terreno também, que não tem essa pedraiada também, ficaria mais fácil para cavar.